Double Time lá Tirei Primeira coisa que eu fiz rapaz. Ô que caralho isso aí, Ih Sim. Estão gravando isso? Não, tá gravando tá Vai ter que botar a pina no, no teu falado aí Ué eu É sabe, Tem que botar o que? Não. Ele tem que cortar Editor Corta! <risos> eu não sei porque Eu, eu, não, eu consigo não consigo botar o Bobão, que... mané Doideira Foi E agora não consigo Todo mundo tá ah. no red Por causa de apelidinho Caraca, Joca! Aí Tá com o é cabelo baleia! <risos> Bocão grandão em si! Porra, bocado! Ih, pera o CR7. Boa! Aí vocês deixaram o zero também? Você é sacanagem! Eu não, eu gostei! E agora vai ter gostei! Não. Vai ter Tem um. Puta, de boa! Aí tá. é foda! Pelo menos tirei zero. Ah, Guilherme é o primeiro! Não sou! Esse é o primeiro seis... com seis, Ah. Mano. O preto é... Ah, o jaca. Nada a ver, jaca, nada a ver. Ih, eu não vi não, puta! O que foi, Deu? Eu tenho, eu tenho um supositório. Ah, é... Tá no é. xixi. Ah, é aí fácil. Eu tenho um supositório qualquer. Deixa eu até agora... escrever aqui pra eu não esquecer, porque é, eu pode. esqueci outras coisas. Beleza. Beleza. Beleza. Ah, vai dar merda. Vai, meu. Eu também acho. <risos> ah, <Excelente. risos> Cara, esses galhos é sacanagem. Ah, joar completo, mano. Oh, é. A gente confunde. Marquinhos, quer dizer então que é o um triângulo? É o X, mano. Aqui já pegou o baú já, mano? Né? Ah, só que não Caraca. tem. Caraca. <risos> <risos> não é esse, ah, pô. É. Não tem... E não tem chave. Ué, tá, tá, tá, tá dedurando que não é esse, pô? É, é, porra. Era é, pra pô. deixar cheque a que Ih, rapaz, eu tô com supondo. Tô supondo é, que não é, né? Pode ser, pô. Quem sou eu <risos> também? Vou afestar em mim. <risos> <risos> Caraca. que porra é essa? Guilherme seria naquele que Caramba, é? sou... eu que ele botava lá pra nego. Noivo... Porra! É. Que isso? Que cara acreditou os oitados, Que foi isso? Ah, esse eu odeio, mano. Pode abrir sim, só que eu não perde a Caraca, eu sou mauzão nesse jogo. Qual que eu sou? Sou o preto. Já até esqueci qual que eu sou também. Ai, ai. Eu ai. tô bugado, porra. porra é, tô bugado. Te... Ah, caiu. Porra. Quem é esse aqui? é. oi. É, é. Aê, porra. Ah. Era tu. Era eu mesmo. Você esquece, mano. Eu acessei já aquele outro jogo que a gente teve. Ah, mano, tá vai tomando o cu, mano. Vai Ai, comer. cara. Ah. ah. Mano, desiste. É Aí vai, jo Joaca, vai direto pra morte. Joaca vai, vai pra trás logo, mano. Olha um o branquinho ali, olha um o branquinho ali esperto. <risos> Eita, lagou pra mim, lagou. Aí, pô. Ai, que merda. Caralho, é, é, que coisa linda. Eu é fiquei tiavada ali, eu não tinha nem o que fazer. É. Caralho. Caraca! Meu Deus. 12? Tem 12 agora? Eu todas as chaves. dado é esse, pô. Mano? Mas esse mapa é pequeno pra 12 coisas. Pô, tem 12 no dado? É isso mesmo? Continuo sem entender. Tem 12 no dado? O dado, o dado vai <risos> de quanto a quanto? Até 15. É... Zero ou doze, eu acho. Ah, Ih, rapaz, até 15, pô. pô. Não, até quinze. O jogo vai vou... ser rápido, pô. O jogo vai ser rápido, então. Pera, é turno ilimitado. Vai ser rápido? não? Tem que rápido. ganhar todos os cafés pra... pra... Tem... Tem... É, Daniel botou. <risos> <risos> Putz, agora o Camille liguei também, é. Eu tenho ele, é, é, tenho é, mesmo. É caso oh, Ah, é, piata. É... P. Quando alguém toma dano, todas as, as chaves são dropadas. Cara, não gostei não, hein. Também não. Ó, é. banho de sangue, bloodbath, é... É você que joga o é seu... A pessoa não... É isso que eu é falo, não vai. Não, eu falei <risos> na moral mesmo. Vou ajudar ele. Caralho. Quem é isso. Ah, é foda, poda, porra. Vocês são foda também. Isso esse aqui eu gosto. É. As... É, esse é meio chatinho É, ah, eu gostei Eu gostei eu Gostei, mas o é, foda é achar, pô O foda é achar É, Achei esse menos... é muito de sorte Como é que eu pego o diamante, mesmo? Né? É espaço ah, Não, cima. é só tu passar em cima só pra É pra só pular Joga sozinho, pô uh! Uh! <risos> Tem que jogar em dupla, pô, pô <risos> Ai, caralho Caralho <Ai>, <risos> <risos> Aquilo ali, <risos> Ah, não eu peguei o. Né? Não peguei o ah. duplo, Marcos. Vai ter que ser a dupla, Marcos. Uh. Opa! Ah. Uh. Opa! É. Foi bem demais, Marquinhos Tamo junto, Marquinhos. Porra, coisinha de novo hein Tá vendo aí? Eu olhei. Nem vi. Aê! Maravilha. Maravilha. É mal demais. Ah, me empatei, tá bom. Cara, se eu fico mais perto do Marquinhos, eu achei esse baú. Ah! Aí pega a gente, compensar, pô, tirou 12. É, tá bom. Exatamente, eu dou muito agora, nada. Agora, aí, 2 dois novo. Dois. Aí vai perder. Caraca! No... Caraca. Ih, no nosso. É, aí, bom. ó, marmelada, pô. Achei é que era contrário. isso aí. Aí é mole, mano. Bota o mapa aí pra gente ver o negócio. Oh, oh, oh, oh. Que é? Tava indo ali pra ponta Oh, sometimes, oh sometimes, Marquinhos <risos> <Hey. risos> Musicão Isso é muito e, ruim, cara Só o pessoal do CS que joga isso ah, mas eu, sou eu vou lugar. mal, eu vou mal Eu vou mal nisso E ó, esse de carro preto, de cavalo é é do meu atenção. lado já morrendo Ei, sai fora Tem que pegar a arma Caralho, pegar a arma é mais difícil pra mim, não consigo. <risos> Aí, Ah, ai. já sei, já tô... Só sair do tumulto, meu filho. Ah! Ui! Ai, na hora que eu atirei! Ah não! <risos> ah não! Ai, filho da. Mãe, Maria. Ai, caraca, eu erro muito, mano. Eu também, vareia! Porra, eu já peguei umas três armas não consegui dar um tiro. Um tiro não, acertar uma, uma vez. Pô, pô. Vingança, puta, tá aqui ó, pariu. Aí, pô, a pai vai matar na. Mas... Acabou o tempo na hora. Que isso, mané, todo mundo empatou e o Fabrício foi beneficiado ainda, ainda com uma arma. <risos> é que o jogo ah. não é homofóbico igual a vocês, não. Que, que é? isso, amor? Que, que é isso? Alô, Nossa. sim, vai perder essa porra Nossa. aí, ó. Caraca, me deu uma porrada. Marquinho, vamos, vamos filmar uma parceria, Marquinhos? Olha, eu tenho uma coisa eu... aqui pra usar. É, não tem porquê, mano. <risos> coisa eu também tenho, pô, mas não tem porquê. Não, não, é só porque <risos> você veio me perturbar aqui. Caga tudo pra você, né? só não quis perder vida, cara. Eu quis pegar chá. Meu Deus. Olha ah, a quantidade um... de chá. Foi embora. Caraca, olha só. Olha só. Vê isso aqui é o que, É. Isso aí dá one hit na pessoa e a pessoa morre. Não, não, não, não fala. Não fala que ele vai ficar esperto. Caraca, olha isso. Cada dupa, cara. Cara, sei... é porque eu não sei usar a berinjela. Vai que ah, chega, vai que tá chega. Tá <risos> olha. Ih, <risos> ih, ii. <ih>. Subiu. <risos> <Caraca>. <risos> tá, vindo filhado do ó o desmantelamento aí. Caraca, mano. O cara todas as chaves. E ele vai pegar Eita tudo. Eita porra. Ó, jogada. Vai pegar tudo. Caraca, Eu fiz por isso. Pô. Ah, o Caraca. cara Ah, derrubou. O cara vai chegar no baú. Pô, mano, é muito, uhum. é muito 15 ou muita coisa, ah, o cara é. roda o mapa, mano. Ah, ele um é aqui, ele é aqui, ele é aqui, aqui, aqui, ele aqui, é aqui, ele ah, rapaz, respeita, pô. Jogadaço. Se achando agora, se achando. Não, meu Deus do me céu, vou ter que dar outra volta agora pra pegar essa